Hadouken! Hadouken! Rio! Round 1 Fight! Começa agora! Na série mais aguardada da Rio! E aí, pessoal? Aqui é Falando, estou jogando nas casuais. Estou jogando com o Viu, enfrentando o Cag. Essa jogada vai ser emocionante aqui, ó. Porque. O Ryu tá enfrentando a versão do mal dele aqui. Mandou aqui no soquinho ainda, ele me joga pra lá. O cara tá nervoso. O bom que Ryu tem em tudo, né? Tem Hadouk, Shoryuki... rápido e o o Kade tem que ficar esperto com ele porque tem quase os mesmos golpes e tá farofeiro Toma aí meu golpe acabamos com essa farofa sua aí Round E da que também. Tá bem, ó. Eu que não tenho muita habilidade aqui pra jogar com ele. Ah, pra lá. Fique quieto. Ele soltou o v dele. Tá quieto. Bah farofeiro! Descobrimos <risos> onde é a farofa do Ryu. You win! Round one. Não, nessa jogada aqui, Go. Tem que acabar com isso. Para de dar farofa. Toma aí, meu gol. Não, isso é só defende. Para de ficar defendendo. E eu só tomando. Você é muito rápido aqui. Só uma leveza jogar com o Rio. Farofeiro. Ai, morre aí com a minha magia. Uh! Round two. Vai. Vai lá. O Rio é muito levinho para jogar aqui. Pera, é só você Adoken. quer jogar, não. Toma, meu especial! Vai, pula aí que eu dou o meu Shoryuki. Fica lá. Pronto! Simples assim. You win.